É. Oh! Só que você não é bom pra bater de frente. Yes. É. Com certeza eu respeito quem é meu oponente. No. Só que você sabe que a batida você sente. Fala que eu cheguei com decorada. Deu pra ver que no verso você mente. Oh! evoluiu, por isso que você caiu Arrasta minha placa, eu tô de robôzão, Tô dando fuga nos seus tio. Só que você tá ligado que eu vou responder Eu falei de moto, moto, mas não foi a moto Que eu queria inverter. tu paga pra ver Você acha que só você é foda Só você que é a bonzona E é por isso que hoje eu te dou um nocauto Você vai parar na lona Ei, Ela é a Zebra, por isso que o Black te é regaça. Você é Zebra, eu sou a Dote, Nada de costa que o Jacarabraça O Jacarabraça! Eu sou filha de polícia, você vai ser cobrado Se você falar essa mentira, por isso que é sua boca. Você fala que eu sou foda, eu não falei, saiu da sua boca. Eu tô com você, só que o disse acha foda. Cê não precisa de G Cê tá ligado Que o meu verso é o um lema E é por isso que eu rimo no tema O freestyle em boda não é lema Se eu tiver polícia somente tem algema Só que você acha que eu ligo Pro que você fala é. O meu rimo com certeza Na batida é bala é. O que você fala de mim Não é o um problema é. Se eu ligasse pro que os outros Que tá o bote uh. Eu cheguei e você saiu de pinote hey. hey. Não adianta, parceiro O Black Nude calote Você hey. hey. tá tirando rima Foi na sua testa, headshot Não, uh. você sabe que na bate, OOOOOH!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 Vou cagar no tanque, ae! Não me leva a mal, sua rima é mas que gordão só consegue cagar na caixa d'água! Ah!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 Ele quer falar, mas ele não tem resposta. Quer falar de cagar, então não dizer, Mãe, traz o meu papel pra eu limpar esse merda. A papel atirou, não precisa atirar. Tá suave.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 Fita. só que agora você vaza. E eu corei na sua e foi no máximo respeito te batendo no tapete da sua casa. Oh! O prado é a voz do povão. Caralho, mano, tá igualzinho o político lá em ano de eleição. Oh! Oh! do cuzão, isso me causa revolta. Eu sou MC se você é político contra 4 anos depois você volta. Oh! Contei quatro compas, voltei. Já acabei com esse vacilão. Ei, é, tá pensando que é mão, um você apanhou. Quanto o prado ficou no chão? Ei, é, tá ligado, parceiro? Que eu faço assim. Você quer salvar esse país? Então passa essa faixa de presa pra mim. E você entendeu o que você falou? Mano.